O planejamento. Todo trabalho pedagógico se faz por meio de práticas, experiências, atividades, ações que envolvam conhecimento que a criança precisa ter ou desenvolver. Quando você pensar em uma atividade, automaticamente está propondo um momento em que algum conhecimento vai ser necessário para a realização dessa atividade. E assim você, professora ou professora, vai perceber o que a criança sabe e como ela lida com o conhecimento. Então a gente tem outras três coisas a pensar. Que tipo de conhecimento a criança precisa ter ou desenvolver para realizar essas ações? Que tipo de brincadeira, história, dramatização, exploração, experiência é possível para que a criança possa demonstrar ou desenvolver esse conhecimento que você quer ensinar? E por último, como é que eu vou fazer isso? No primeiro momento isso pode parecer complicado, mas na verdade não é não. Esse movimento vai se tornando cada vez mais simples e claro à medida que a gente vai planejando e colocando em prática, à medida que a gente treina. É quase igual dirigir. Quando a gente aprende, dá medo. Às vezes a gente fica angustiado, mas depois a gente vai acostumando com todos aqueles comandos. E fica até simples às vezes. Até porque, diferente de dirigir a BNCC, os referenciais estaduais e os currículos das redes e sistemas de ensino, vão nortear o que e como a gente deve realizar as nossas práticas. E ao pensar que tipo de conhecimento a criança precisa ter ou desenvolver, a gente vai verificar em quais campos de experiência ele se encaixa. É muito parecido com aquilo que a gente já fazia, a maneira pela qual a gente já trabalhava com os eixos, mas agora a gente vai trabalhar com os campos de experiência. Vamos fazer o seguinte, a gente vai olhar diretamente no documento orientador. Caso sua rede ou sistema de ensino ainda não tenha um currículo elaborado, ou ainda, se o seu estado ainda não organizou o referencial dele para isso, ou não tenha terminado de elaborar esse documento, você vai trabalhar diretamente com a BNCC, você vai entrar no site, vai logar a BNCC e vai verificar lá quais os saberes e conhecimentos, é, esses que a DCN e IS vão orientar e quais os objetivos que você vai trabalhar dentro daquilo que você espera que o seu aluno aprenda. Vai estar tudo na BNCC. E o conhecimento ensinado e a ser registrado no planejamento deve respeitar a capacidade, a idade, essa faixa etária das crianças e as características delas. Ou seja, deve ser apresentado de acordo com a linguagem entendida por essas crianças. E qual que é a linguagem da criança? É a ludicidade. Portanto, quando você planeja é, professor ou professora da educação infantil, você está invariavelmente propondo histórias, brincadeiras, jogos, dramatizações que envolvam conhecimentos cognitivos, psicomotores e afetivos. E dentro desses conhecimentos, você vai acessar os cinco campos de experiência que estão envolvidos com essas habilidades, todos esses cinco campos você vai trabalhar cognitivo, psicomotor e afetivo. Enfase Educacional www.enfaseeducacional.com.br